Se você não me conhece, eu sou corretor de imóveis, eu sou empreendedor e especialista quando o assunto é te ajudar a comprar o seu imóvel. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar apenas alguns pontos, porque existem muitos vídeos aí que estão tá falando sobre esse novo programa do governo, que foi feito uma live aí no dia 25, agora é de agosto né, de 2020, e eu quero frisar alguns pontos positivos é, a respeito desse novo programa. Muitas pessoas têm me pedido aí, poxa Guimarães, faz um vídeo aí para falar a tua opinião sobre isso, e é sobre isso que eu vou falar aqui. Wow. Existem alguns pontos legais desse programa que, que, eu, que eu vou pontuar, que é o seguinte. O programa, obviamente, o que todo mundo estava esperando era a baixa da taxa de juros. Então o governo está baixando a taxa de juros de 5% para 4,25% para a região norte e nordeste. E para todas as outras regiões, o, o juros está chegando a 4,5%. Ao ano, isso é muito importante. Bom, com essa redução da taxa de juros, é muitas famílias estão entrando na jogada para compra do imóvel, ou seja, muitas famílias vão conseguir comprar o seu imóvel. E da onde está vindo essa? essa Queda, Guimarães, da taxa de juros. Bom, eu achei legal esse ponto porque o banco deixou claro ali, o nosso presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, ele disse que o banco está recebendo muitas notas positivas, onde ele não podia é, esclarecer, porque é confidencial, mas ele está tendo um lucro absurdamente muito grande. Então ele, por ter um lucro muito grande, eles estão diminuindo os seus é, os seus ganhos, então quem não sabe todo financiamento imobiliário quando é feito lá 100 mil reais 200 mil reais emprestado para alguém pelo programa o banco recebia 1% de, de comissão em cima de todas as essas, essas movimentações. Hoje o banco está diminuindo, agora vai diminuir no decorrer do tempo, para até 0,5% a comissão. Então, ela está tirando do seu próprio lucro para poder oferecer taxas melhores para as pessoas de baixa renda. Isso é uma visão muito legal, o banco está de parabéns, porque justamente outros bancos, e antigamente, nós tirava do nosso bolso para poder dar para outras pessoas. Então, eu achei isso um ponto sensacional. Queda de juros diminuição do lucro do banco para poder baixar aí a taxa de juros, tá bom? Bom, quem vai estar tá, é, recebendo esses juros de 4,25% na região norte e nordeste é o pessoal do grupo 1. Também foi feita uma alteração no programa Minha Casa Minha Vida. Ao invés de ser faixa 1, faixa 1,5, 2, 3, aquelas coisas todas, hoje vai ser grupo 1, que tem renda até 2 mil reais. O grupo 2, são pessoas que têm renda de 2.01 mil até 4 mil reais. E o grupo 3, que são pessoas que têm renda de 4 mil até 7 mil reais. Esses são os três grupos grupos do novo programa que é Casa Verde Amarela que veio aí para ou substituir ou para atualizar como você quiser o que importa é que o banco é, é que são as melhorias que são feitas estão vindo para que muitas outras pessoas compram seu imóvel então 1.1 milhão e 600 mil famílias vão conseguir comprar o seu imóvel e eu já vou entrar aqui já já na minha tela para mostrar para você como é como que isso é feito quando fala que famílias entrou eu quero fazer uma simulação aqui num ponto chave no valor de um imóvel para que você possa entender as pessoas que tinham tal renda e agora pessoas que tenham a renda x vai conseguir comprar o um imóvel mas calma aí antes de, de entrar nesse assunto e antes de falar os pontos um ponto que eu achei muito importante aqui que é a questão do, do que foi falado na, na entrevista e muitas pessoas não perceberam, eu vou pedir para você que gosta do assunto do vídeo que eu venho criando aqui no YouTube, para que você clique aqui em like no like para que você clique em gostei do vídeo que você gosta do vídeo me informe isso ajuda bastante o vídeo a chegar no maior número de pessoas e clique aqui também em se inscrever agora aqui no vídeo e acione o sininho lá acione o sininho para que você possa receber as notificações quando eu postar vídeo assim como esse e, claro você ajuda o canal também a ser encontrado por outras pessoas e ajuda outras pessoas também com informações que elas precisam para comprar o imóvel bom os pontos um ponto sensacional que eu achei que eu quero frisar, tirar dessa entrevista Primeiro foi o seguinte, regularização fundiária A regularização fundiária são aquelas pessoas, em palavras né, nossas do cotidiano Que compraram seu imóvel há um tempo atrás, não tem registro, não tem como registrar Porque são áreas que não, não tinham como fazer registro Então o banco não consegue financiar nem para você comprar e nem para você vender Você tem que vender sempre à vista e existir aqueles contratos de gaveta Então esse novo programa está vindo para ajudar estas pessoas Com isso, já quem tem já um imóvel é, nessa situação... Se ele já valia aí 100 mil reais, ele já vai estar tá valendo aí 130, 135 já por ter esse registro. Já é bom para quem tem um imóvel. E é bom também para quem vai comprar. Poxa, você tem lá um imóvel de 50 mil e você precisava vender, você precisa ir para um outro lugar, vai se mudar e você não consegue resolver a tua situação, não consegue vender porque outra pessoa precisa financiar, só tem 5 mil, só tem mil reais de entrada e quer financiar o restante. Então, essa, esse novo programa veio para ajudar estas pessoas. Um outro detalhe que ficou entre as palavras ali. Do, do, do Pedro Guimarães, foi que o banco, a Caixa Econômica Federal, não vai ser mais o único banco. Era a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, mas o banco não vai ser mais o banco que vai ter o monopólio para fazer o financiamento da, é, do programa Casa Verde e Amarela. Então vão entrar outros bancos, isso é sensacional, por quê? Quando entra outros bancos, você tem a opção de escolher outros bancos. E vamos falar aqui que a Caixa Econômica Federal é sim um banco bom para o financiamento, mas é um banco muito burocrático. E se você teve algum tipo de problema com a Caixa, você já não consegue fazer o financiamento, ela é muito exigente. Com isso, automaticamente, você tendo outros bancos, você tem outras opções para comprar o seu imóvel. Isso é uma notícia sensacional que ficou entre linhas ali que eu gostaria de frisar aqui. Mas agora também tem mais um detalhe. Quando o banco diminui lá o lucro, como eu falei, de, de 1% para 0,5%, ela começa a ser muito mais exigente. O risco dela é muito maior porque ela ganha menos, né? Então ela vai conseguir, ela vai ser ainda mais criteriosa, o banco vai ser mais criterioso para emprestar o dinheiro. Mas aí vem essa boa notícia... Que vão ter outros bancos na jogada para que você não possa ficar preso a um determinado banco para conseguir o seu imóvel. É, tá? um outro detalhe importantíssimo também é a questão dos imóveis, que não ficou muito claro ali, mas entre linhas foi interessante, que eu quero frisar aqui para você, que é o aumento é, da, dos valores dos imóveis para encaixar aí nos grupos, né, nas faixas. Né? Antigamente, aqui, por exemplo, em Curitiba, para você comprar um programa Minha Casa Minha Vida, né, você teria que ter um imóvel até 215 mil. Então, muitos incorporadores estavam com dificuldade em comprar comprar terrenos e manter a sua obra por causa de todos os aumentos e da atualização de valores para manter dentro de 215 para que você possa comprar o que que tá acontecendo agora muito provavelmente esse valor vai subir talvez não sei lá para 230 240 mil até 250 mil quem sabe né e você vai então conseguir enquadrar você vai encontrar mais imóveis enquadrado no programa e com isso também muito outras muitas outras famílias vão conseguir comprar o, o a casa no novo programa que que é casa verde e amarela. Esses são os pontos que eu queria frisar aqui para você. Agora eu quero entrar na simulação, tá? E para que você possa entender um pouquinho mais como vai funcionar e qual a questão de renda, como é que essas pessoas conseguem financiar no novo programa do governo. Então vem comigo aqui para a tela do meu computador. Do meu, da minha tela aqui, acredito que vocês estejam me, me assistindo aqui, eu vou me colocar aqui do ladinho para a gente poder é, falar um pouquinho, tá? Que é o seguinte, no novo programa do governo, Guimarães, é, como é que funciona, então, o financiamento e aonde que eu vejo a diferença entre grupo e faixa e juros? Bom, eu fiz uma simulação aqui, bem rapidinho, no valor do imóvel de 110 mil, eu sei que muitas pessoas vão falar, poxa, você poderia ter feito outras simulações de 180, de 200 e de 300, mas eu acho que o valor de um imóvel de até 110 mil está sendo ali um divisor de águas no novo programa, e é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? que é o seguinte: se você compra um imóvel de 110 mil nas regiões norte e nordeste, você vai, é, o banco iria financiar em torno de 80%, 88 mil reais, tá? E aqui os outros 20% entraria como subsídio, fgts, recurso próprio. Não vou entrar nessa questão, tá bom? Eu vou falar sobre o financiamento. 88 mil reais. Se eu pegar aqui no o antigo programa, minha casa, minha vida, onde você conseguiria um juros de 5% num prazo de 360 meses a sua primeira parcela ficaria em R$ 614 e você precisaria de uma renda de R$ reais Entraria aí no faixa 1,5. E como vocês sabem, estava muito difícil de encontrar financiamento, isso porque os subsídios estavam escassos na questão do, do, da faixa 1,5. Então, muitos programas estavam aí no, na faixa 2. Né? Então, onde que vai ficar a diferença aqui no Casa Verde e Amarela? Com o mesmo prazo, com juros de... 4,25 até esqueci de colocar aqui ó 4,25 uh, os juros tá 4,25% ao ano né onde que vai ficar aqui o a taxa a, a diferença da taxa de juros? Bom, é, a primeira parcela de 614 passa para 662 mil, só nessa diferença aqui de 0,75%. Tá? no valor do, da taxa de juros de financiamento. Então, já viu que a renda cai, então, ao invés de você ter uma renda de R$ 2.047, para você financiar o mesmo imóvel, hoje, no novo programa, a renda vai para R$ 1.875. Reais. Então, se você hoje tem uma renda de igual ou maior que né, esse valor, R$ 1.880, por exemplo, você já pode comprar um imóvel de R$ 110 mil, reais, sendo que no antigo programa, você precisaria, você não conseguiria comprar esse imóvel, você iria precisar comprar um imóvel menor. Essa é a diferença que eu queria passar para você. Deixa eu voltar aqui para minha... É isso aí, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês aqui no vídeo. Vocês viram lá a simulação. É, que eu fiz ali sobre o valor do imóvel, como é que essas pessoas conseguem se encaixar aí, como essas 1 milhão e 600 mil famílias começam a entrar no jogo agora e você tem a oportunidade de comprar o seu imóvel. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like para você me ajudar e não esquece nunca de clicar aqui embaixo em se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço e vejo você na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau, tchau!